Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Heverson, RM Multicel Passando aqui pra deixar, deixar um, um, um vídeo rápido aqui pra vocês, tá bom? Eu vou estar tá tirando esse conector FPC aqui, ó Na verdade eu vou trocar ele, né? Mas eu vou tirar dessa placa aqui desse Samsung do, do, Daqui E depois eu vou tirar dessa placa aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tiro, tá bom? E perguntaram pra mim qual era a pasta que eu tava usando pra esse tipo de serviço Eu uso essa daqui, ó ah, ó, só da Tec Pasta muito boa Eu uso ela aqui, ó E eu acho ela excelente, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês vou Fazer um vídeo rápido aqui, não tomar muito tempo Vamos direto pro vídeo aqui A pasta tá até toda Zoadinha, mas é muito boa E dura pra caramba, viu gente? Porque você põe só um pouquinho, ó Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço Eu coloco só um pouquinho, ó Tá vendo, ó Coloquei um pouquinho aqui, ainda que foi muito. Ó, vou tirar um tantinho aqui dela. É, você usa só esse pouquinho, você dá o calor aqui, ela já derrete bem a solda e não danifica o conector FPC. Ontem eu fiz a troca do do A31, do conector FPC da tela do A31. Usando ela, excelente, tá bom? Então vamos lá. Temperatura minha aqui eu deixo em 400, tá bom? Quer ver, ó. O vazão de ar eu coloco no 3, a minha é uma Tritec 902, beleza? E aí eu vou dar calor aqui, ó, e a gente vai tirar isso daqui, tá? Esse tá detonado, então não tenho por que ter tanto cuidado com ele, tá? Só muito, não joga muito ar para não voar esses componentes aqui do lado, beleza? Ó, esquentando, ó, já começou a derreter, tá vendo, pessoal? Ó, ó lá, já foi, tirei, beleza? Tirei aqui, certo? Agora o detalhe do vídeo que eu vou te mostrar Vou mostrar pra vocês É tirar o outro conector FPC E não danificar Depois eu vou dar uma limpada aqui nessa parte Tá vendo? Eu vou renovar essas soldas, tá bom? E agora aqui eu vou colocar a outra placa E vou tirar Ó, só pra mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo, ó Não deformou ó, o conector Isso aqui já tava, né? Verificaram aí já tava Mas ó, não deformou o conector Tá vendo? Então essa solda aqui é muito boa, agora eu vou colocar outra placa aqui, ó, e vou tirar aqui para vocês verem, tá bom? Ó, jogo rápido, vou posicionar ela aqui de forma que dê para vocês verem legalzinho, tá bom? Aqui, aí ó, mesmo esquema, pouquinho só da, da, da solda, da pasta para de solda, ó. Coloca um pouquinho aqui, ó. Então, os vídeos rápidos aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo para que possa ajudar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho aí para quando a gente postar novos vídeos, você receba a notificação. Beleza? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai dar ar, dar o calor. E vamos tirar esse daqui, ó. Ó, eu tenho espaço pra cá Eu posso jogar ele pra cá, tá? Ou então pra, pra manta mesmo Mas ó, vamos lá, tá vendo pessoal? Ó Começou a brilhar A gente já vai dar um toquinho nele aqui, tá? Ó Ó Ó lá, ó Joguei, vou jogar pro lado, pronto já foi, tá vendo? Ainda grudou, mas aí aqui eu dou um calorzinho nele, ó Tá vendo, pessoal? Eu vou dar um calorzinho aqui, que eu poderia ter jogado pro outro lado, mas tudo bem, ó Mas aqui eu já tirei ele, ó eu Vou dar um calorzinho aqui, só pra me tirar essa... Que ele grudou aqui, ó Vou jogar lá pro outro lado, ó oh, Foi embora Foi embora Dá um tempinho, tá vendo? Ó ele ainda tá mole, né? Agora que você pode mexer ele aqui tranquilo. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Ó. Show de bola. Olha lá. Ó. Ó, inteiro aqui. Olha lá. Beleza? Não deformou, ó. Não agrediu muito a placa do cliente. Tá bom? Aqui, ó. Ficou tranquilo. Agora eu já posso pegar ele sossegado porque ele já esfriou. E aí eu vou colocar nessa outra placa aqui, tá bom? Vou deixar ele aqui e ó, a placa do cliente, ó, tá vendo? Não agrediu muito a ela, ó. Aí tá tranquilo. Beleza? Então assim, ó. Evita de dar calor. É, muito forte, muito tempo, pra não danificar. O ar não tem que estar tá muito, muito forte, porque senão voa esses componentes aqui, ó. Tá vendo? Voa tudo. Beleza? E aqui agora, ó que que eu faço aqui vou dar uma limpada aqui nessa aqui como esse conector aqui ele já tem algumas soldas eu não preciso nem renovar é, nem colocar solda nele tá eu vou só dar uma limpada com o cotonete e vou tentar colocar rapidinho aqui para vocês para não estender muito esse vídeo beleza vamos lá ó pode ser ô, meu irmão tudo bom só um minutinho tá Aí pessoal, ó, vou dar uma limpada aqui Tá vendo? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Já volto aqui pra falar com vocês Espera aí só um minutinho Pessoal, voltando aqui É só pra gente finalizar esse vídeo aqui, tá bom? Então o que, que eu vou fazer aqui, ó Eu já dei uma limpada aqui com o cotonete Certo? Agora eu vou colocar o, um pouco de pasta aqui E vou colocar esse conector FPC aqui Beleza? Deixa eu colocar esse conector aqui só pra mostrar pra vocês aqui a facilidade, tá bom? Fechando aqui. Ó. Posicionei ele aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Posicionei aqui, tá? Aí a gente vem com o calor. Vazão de ar eu vou diminuir ainda aqui, ó. Dois e pouco, que é pra não voar o conector, tá bom? Ó. Eu vou dar calor aqui agora. E aí do jeito que Está tá vendo? Ele começa a voar por causa do ar. Então eu vou posicionar aqui novamente. diminuir o ar o máximo. Porque é só o calor mesmo, só o vaporzinho. Tá? E aí ele já chega aqui, quer ver, ó. Vocês vão verificar aí, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, vou dando a distanciada. Olha lá. Deixa ele posicionado assim, tá vendo pessoal? Ó, ó, tá vendo aí? Aqui ó, melhorar aqui pra vocês a visão. Olha lá, aí ele já foi. Beleza, pessoal? Ó, um toque. Opa, não foi. Não, agora. Vamos lá. Vamos aqui devagarzinho. Quando brilhar a solda, eu sei que ele já... Olha lá, já foi. Agora foi. Olha lá. Aí aqui dá um tempinho, esfriou um pouquinho, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Já foi. Aí agora aqui eu posso jogar um pouquinho de álcool isopropílico ó dá uma limpada ó lá perfeito ó sem danificar o conector tá vendo ó, ó sem danificar ele ó lá ficou show de bola tá bom pessoal deixando essa dica aqui para vocês Deus abençoe gostou do vídeo compartilha deixe seu like e se inscreva no canal aí tá bom meus queridos um abraço a vocês Deus abençoe até mais tchau tchau